pro nosso rosto, assim mesmo tenta colocar todo mundo a palma vai subir esticando o braço e voltar, só esse movimento quando você estica bem acima tu vai sentir essa região aqui das costas latíssimo do doce sendo tracionado, puxado é justamente onde dá essas dobrinhas que vocês querem acabar com essa gordurinha localizada é isso aí que vai ajudar tá ok? vamos lá? 3, 2, 30 Sim, vamos lá? 3, 2, 1, vai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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 Larga o peso no chão Abre o braço, abre o braço dessa forma Isso, abriu, vai girar, mas não assim Só vai fazer esse movimento aqui, ó. fazendo círculo curtinho Isso Curtinho, curtinho, isso, isso aí, curtinho, vamos lá, vai, 3, 2, 1, continua, tá valendo, vai, curtinho, curtinho, isso, mais rápido um pouquinho, estica esse braço, estica, estica o braço aqui, ó, é isso aqui, esticado mesmo, vai trabalhar trapézio, vai trabalhar tudo isso aí. Isso aí. Mais rápido. Vai, não para não. Vambora, vambora. Isso, abre, abre o braço. Isso, agora faz. Isso aí. Ó, é círculo, é círculo. Você, Raquel, não faz não. Só para o braço, só fica com o braço parado. Eleva, põe os dois juntinho e segura. Para fortalecer teu ombro. Isso. Não para não, para não, para não, vai. Para não, para não. Vambora, resistência. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pega o peso, pega o peso, vai fazer o seguinte, vai parar com o peso à frente do corpo e segurar, somente isso daqui, ok? Sem peso, Raquel, faz sem peso, sem peso, vamos ver o tempo, vamos lá, o tempo que vocês conseguirem. Aí vai de, de organismo para organismo. Vamos lá. Três, a frente. Três, dois, um. Vai, segura a frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, postura. Oito, nove, dez, postura. Onze, doze, estica. Treze, conta. Isso, isso. Devagar, devagar, devagar, isso, vamos lá, vai, levanta esse braço, não, não joga pra frente não, ó, isso, bora, ó, ó, ó. postura, levanta, abaixa, isso, vai fazer o seguinte agora, vai pegar o peso, não, embora o quê? Eu... <risos> Vai pegar o peso, vai fazer esse movimento. Abriu, segura, 5 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Desceu a frente, 5 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Abriu, 5 segundos. Vamos! embora, 1, 2, 3, 4, 5. Desceu, a frente, segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Abriu, segura. 1, um, dois, 3 4 5 desceu a frente segura 1 2 3 4 5 desceu abriu, segura 1 2 3 4 5 desceu sobe 1 2 3 4 5 pode largar o peso vamos fazer agora o seguinte Todo mundo... Não, descansa não, descansa não. Vamos embora. Todo mundo, agachamento. Chega mais para trás um pouquinho. Vamos lá. Agachamento. Só que vai fazer o agachamento prisioneiro. Mãozinha atrás da cabeça. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Vamos lá. Três, 2, um. Vai. Um, dois, três. Vamos lá, minha amiga. Isso. So. Não deixa o tronco ir para frente não Bora Vai, vai, vai conseguir Isso, dobra a perna, dobra a perna mesmo Isso aí Vamos embora 21, 22, 23 Bora 27, 28 vambora, T1 32, 40 3, 4 5, bora 6, 7 bora minha amiga, bora abriu a perna abre a perna, fica na posição de sumo parado Lembra daquele filme Kung Fu Panda? Tem criança em casa é assim, né? Aqui ele vai fazer só isso aqui, ó Esticando, fazendo esse movimento Estica um braço, estica o outro, mas mantendo a base Vamos lá 3, 2, 1 Isso aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não é direto 8 Não é direto Não é direto, ó Isso Bora Força. Isso. Isso. Olha o braço, olha o braço, meu amigo. Ó. ó, vai por baixo, ó. Isso, estica mesmo. Isso. Vambora. Isso. Vambora. Eu tô junto. Bora. Oito, nove, cinquenta. Vambora! Bora! Baixa, baixa! seis. Superar essa dor! Bora! Vai! Isso! Sente arder! Seis. Isso! Bora! Bora! fazendo junto. Bora, não tá doendo. não, 90, bora! Isso aí, 3, 4, 5, 6, 7, de chorar que não tá 10,